Olá pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui com vocês e hoje esse vídeo é para dar uma boa notícia para várias pessoas que entram no canal, que me fazem perguntas lá escrevem para mim, às vezes até pelo Instagram mesmo e já aproveitando, se você não entrou ainda, não me segue lá no Instagram vou deixar ele passando aqui em cima para você entrar porque lá a gente se torna um pouco mais é, conhecido, vamos dizer assim eu posto coisas mais pessoais, mas lá eu recebo as perguntas das pessoas que estão precisando comprar o imóvel, isso mesmo, financiar o imóvel para ser mais exato. E muitas delas me perguntam, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o financiamento sem entrada. Tem vídeo no meu canal falando como isso é possível, porque todos os bancos hoje, o máximo que ele vai financiar, alguns se eu não me engano é o Itaú, é 90%. Todos os outros bancos financiam 80% do valor do imóvel. E justamente este vídeo é para te dar em primeira mão. Não está funcionando ainda, mas a Caixa está pleiteando aí um novo lançamento do mercado imobiliário que muitas pessoas vão ficar muito felizes em saber que... Logo logo vai existir o financiamento imobiliário, anota aí, é importante isso: 100% do imóvel. Ou seja, isso mesmo, você não vai precisar da entrada nenhuma para comprar o seu imóvel. E por que, que eu acredito nesta informação e por que, que eu acredito que isso vai revolucionar o mercado imobiliário? Lembra que alguns vídeos aí para trás, alguns meses, até no ano passado, 2019. Eu comentei que o mercado imobiliário ia ter uma revolução, ia bombar, porque estava acontecendo do crédito estar sendo oferecido no mercado, né? No, no, no, no, Para que as pessoas pudessem financiar, combinando com a taxa de juros caindo, eu não vou ficar batendo nessa tecla. Aí veio é, financiamento com IPCA, né? Taxa com IPCA. Veio depois financiamento com poupança. A Caixa, aí, nos últimos dias, lançou financiamento com a correção da poupança, e isso revolucionou, as pessoas entravam no canal, me perguntavam, Guimarães, e aí, tal, qual que é o melhor? E claro, existe um perfil de cliente para cada modalidade, não quer dizer que a modalidade de crédito de poupança é melhor para todas as pessoas, não quer dizer que o tradicional com a TR, para todos, não, cada um tem um perfil, e é por isso que, até aproveitando para falar para você, eu tenho uma consultoria, que eu presto para as pessoas que realmente têm o um interesse, eu vou deixar no primeiro link embaixo aqui desse vídeo, passando para você, onde eu consigo entender o perfil de cada pessoa, entendo o que ela quer comprar, como ela quer comprar, por que ela quer comprar, ajudo ela desde a escolha do imóvel e do financiamento até a entrega das chaves. Uma consultoria que eu presto online, em vídeo aqui com vocês, depois as, algumas pessoas que fazem, todas as pessoas que fazem, né algumas pessoas já têm todas elas o meu, Algumas não, todas têm. Que fizeram a consultoria. O meu WhatsApp, nós conversamos todo o processo. Ela vai negociar. Então é importante, na verdade, saber e entender se realmente qual o melhor financiamento para você. Então a Caixa, com esse déficit habitacional que foi é, agora há pouco é, divulgado aí pela Fundação, agora eu não me recordo o nome: mais de 6 milhões de, de, de imóveis. Estão, estão, estão, estão, pessoas estão precisando comprar imóveis. Né? De, só para ter uma ideia, assim para falar em números e palavras claras, desses 6 milhões, 1 milhão e 400 pessoas estão vivendo em situações precárias. E por que, que eu acredito nessa nova, nesse novo financiamento? Ma mais de 1 milhão e 400 estão vivendo em situação precária, 1 milhão e 300 estão, na verdade, dividindo o aluguel com outras pessoas porque não conseguem comprar, porque não tem entrada, não conseguem ter uma renda. E também, mais de 3 milhões de pessoas, aí chegando a próximo de 6 milhões, esse número, pagam aluguel certinho, mas pagam mais de 30% da renda dela. Então, o que, que acontece? Se hoje existir uma linha de crédito onde você, ao invés de pagar aluguel, você poderia pagar o seu financiamento e não precisa dar nada de entrada, isso vai trazer muita gente para o jogo. E é bom para os dois lados, é bom para você que vai comprar e é bom também para o outro lado que vai conseguir vender muito mais imóvel. Só que aí tem um problema no meio disso tudo, vai aumentar ainda mais a demanda. Quando aumenta a demanda, é óbvio que os valores dos imóveis vão subir. Né? Se você tem aí um relógio no teu pulso e ninguém quer comprar ele, você quer vender, é uma coisa. Mas se tem 5 mil pessoas querendo comprar este relógio no teu pulso aí, você com certeza vai aumentar o valor para você conseguir fazer uma boa negociação. Isso é lei do mercado, é assim que funciona. Então o que, que eu quero dizer, além de acreditar que este financiamento vai dar muito certo, eu acredito também que o mercado vai revolucionar e a venda de imóveis e a procura e mais moradias vão acontecer e eu estou acreditando muito nesta informação. Este, esta, este novo financiamento, não existem ainda muitas regras claras, a Caixa ainda não divulgou, mas aí eu estou divulgando isso aí em primeira mão, Aí algumas pessoas já sabem e eu acredito que, todas as pessoas que me seguem aqui, por isso que eu sempre falo, poxa, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, porque quando sai novidades também, vai sair você vai receber em primeira mão. E você que está procurando imóvel agora aqui, ia é ter que pegar aquele dinheiro, 30, 40 mil, que vai fazer falta de um jeito, se isso iria fazer falta para você, você já sabe que nos próximos meses você vai conseguir Comprar o imóvel com a sua renda e claro, sem dar o valor de entrada. Eu não quero, na verdade, desmotivar as pessoas que estão querendo comprar e vão comprar o imóvel agora. Porque eu acredito mesmo que quanto maior o valor que você dá de entrada, quanto menor o valor que você financiar, é melhor. Mas existem pessoas que precisam, que não tem como comprar o imóvel e não tem entrada. E com certeza vai ter que ser Financiado não são todos que têm o privilégio de ter um bom dinheiro guardado para financiar e é por isso também que muitos vídeos alguns mas muitos pró os próximos vídeos que eu vou fazer aqui no canal eu quero ensinar as pessoas algumas já me mandam lá no instagram essa informação e mais como é que você faz para ter para ter uma diversificação de renda o que que você faz para para mostrar aqueles aqueles histórios que você coloca lá que você ganha lá 100 reais por dia 200 reais por dia e muitas pessoas estão me pedindo isso então eu quero ajudar essas pessoas também que querem fazer aí uma uma renda extra e aproveitar para ao invés de financiar 100% imóvel, ela possa pelo menos financiar uma parte e pagar menos juros. E até aquelas que vão financiar 100% imóvel, elas consigam depois quitar este imóvel em menos tempo, ou seja, pagar menos juros, isso é muito legal. Tá bom, gente? Se você gostou desse, dessa, desse aviso, vamos dizer assim, desse vídeo, eu vou pedir para você, não esquece, senta o dedo aqui no like, curta aqui o vídeo para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, não esquece também de se inscrever no canal se você caiu de paraquedas aqui, né, e também clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.